Fala, Chiruzada! Eu quero mostrar pra vocês o um novo mapa do Diablo 4 e comparar este mapa completo com a área que nós exploramos pra vocês terem uma noção de dimensão do tamanho da grandeza que vai ser esse jogão, hein? Então fica comigo, não pisca na vinheta. Bora! Fala Xiruzada, aqui é o Cepid, eu jogo muito mal e vamos falar desse jogão. Diablo 4 é o mais recente título popular da série de jogos da Blizzard. Sempre que vai sair Diablo, dá um buzuzu nesse mercado de games. E... Eu acho que dessa vez eles acertaram em cheio. Diablo 4 oferece uma nova e emocionante experiência para todos nós, mesmo para aqueles que nunca jogaram o Diablo antes no seu período de beta, eu tive a oportunidade de testar esse jogão. Eu gravei aí algumas gameplays que eu vou deixar lá no final do vídeo. Assistam que ficou bem legal. Eu tive a primeira gameplay, foi sem ver quase nada sobre o jogo, então a minha imersão e minha surpresa com o conteúdo do jogo ficou bem bacana. Vejam lá. <risos> Eu sei que muita gente enfrentou aí filas longas, né, e cansativas, e desconexões, isso realmente foi algo muito chato que aconteceu. Mas eu confesso que no fim não atrapalhou a minha experiência, e eu acredito que isso não vai se repetir na versão oficial, Então... Torcemos. O Diablo 4, ele traz uma coisa completamente nova que justifica o tamanho do mapa que nós vamos falar Que é o fato dele de ter entrado dentro da categoria MMO Pra quem também não sabe o que é um MMO, pode depois volta aqui, clica nesse card Que eu falo o que é um MMO, o que é um MMORPG e o que é um RPG Dando exemplo desse jogão, dessa lenda aqui Então pode, olha lá também e aproveita e dá um like Rambo o Diablo ele chega com tudo, chega com um mundo aberto e expansivo Onde nós jogadores temos liberdade de explorar onde a gente quiser, quando a gente quiser e as vezes que a gente quiser Em conjunto com várias pessoas ao mesmo tempo Agora as sessões que nós estamos logados do Diablo, elas têm vida própria Porque a partir do momento que eu passei por uma região, alguém atrás de mim pode ter a oportunidade de passar por a mesma coisa em seguir O mapa completo de Diablo 4, esse cara aqui ó ele é simplesmente colossal comparado aos outros jogos ele é praticamente umas 10 ou 20 vezes maior do que eles Muito parecido com o Diablo 2 Ele vai ter cinco áreas e Se vocês observarem aqui no mapa Vocês vão ver uma região que está demarcada Essa foi a região do Beta Vocês podem ver que nós não vimos absolutamente quase nada Então tem muita coisa legal E lembrar que dentro desse mapa Desse mapa gigante Existem várias áreas dentro Como cavernas e, e outros locais Que a gente vai poder explorar ainda Diablo 4 Vem com uma proposta ambiciosa e promete cara que vai trazer uma experiência de jogo emocionante para todos nós. Eu sei que você aí pode não ser gamer, eu nem jogar Diablo nem gostar do gênero MMO, mas você precisa acompanhar a evolução desse jogo, o lançamento desse jogo. Diablo ele vai repercutir esse ano por muito tempo, sendo com coisas boas como com coisas ruins. Diablo não é simplesmente apenas um jogo de videogame. Ele é um dos maiores percursores de jogos que às vezes você que joga o joguinho no celular tem características de diabo. Acreditem nisso. <risos> o jogo lança dia 6 de junho de 2023. 6 do 623 coisa! 2x36. Você já sabe onde é que nós vamos chegar. É claro. Até nisso, o pessoal tá caprichando. É muita cara da franquia Diablo. E eu tô realmente muito ansioso de poder trazer muito conteúdo pra vocês. Eu vou trazer um conteúdo. Clean Não é só para jogadores, não é só para gamers, não é só para quem gosta de diabo, quem gosta de MMO, é para todo mundo ficar por dentro do lançamento desse grande jogo. Então se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, compartilha com alguém pra gente crescer essa comunidade de jogadores que jogam muito mal e eu prometo, galera, mesmo você aí que não joga, vai se surpreender. Obrigado aí pelo seu tempo por estar aqui comigo. Um grande abraço, tamo junto, até mais. Hello my friend. Stay a while and listen.